Yo, YBH Tudo que eu quero mais querer, tantas notas é na calha, Nos peitos dos tu ofende Oh, yeah! yeah, yeah, yeah. Tudo que eu quero mais querer, tantas notas é na calha, Nos peitos dos tu ofende, me sai chimado em tempo esquende só falta fama e mais money Teus asses no bar só so são fake Fui yeah. barro na porta da É muito flow nessa wave Entenderam que a tropa é do stay Vários hits é menos de um day Objetivo é tá tipo Bill Gay E eu sou bem lêrico lêrico com me comparo com de um Day Todos atrás dessa fama Só quero mais money pra mama Tu aí é da coca Deixa dessa vida louca. Olha que a Kinga tá tá Todos meus manos são sick Controla que a corrida é longa, mas eu tô mais perto da meta. Tudo qualquer é tanta noita, so na quartier. no peito do ofender, canto muito você leite, falta fama aí, my money, nobody, so fake, yeah. que são fake, na porta do aparente. Tudo qualquer tanta nota na carte, no peito do mané se ofende, de canto muito você leite, so, fama aí, my money, são so fake, na yeah. Minha alma tá nova e o devil tá witty. Somos os niggas mais frescos da city. Minha alma tá nova e o devil tá witty. Somos os niggas mais frescos da city. E essa mensagem é pra juventude. Procurem estar mais altas auditudes. E se libertem dessas atitudes. E sonhar é mais baixo que a vossa altura. Rebens são velhos, mas são do mundinho. Sempre nas trenas pra serem padrinhos. Meu mano tá numa essa vossa vida, mas não me perturbe com peso na vida. Essa foi fogo, preciso de um iceberg. All my people be calling these taxes. This is so new, they calling me back. I got the juices, I'm talking the back. Tudo o que magere, tantas notas e só na carte, no peito do mano ofende, me sachei mais do tempo e quente, canto muito leite Só sou fama e mais money, tu sabes tu o barzinho são fake, fui para na porta da pare. Tudo o que magere, tantas notas e só na carte, no peito do mano ofende, me sachei Canto muito, você é Só falta de fama e my money. Teus eyes no bar só são fake. We barro na porta da party Tudo que eu quero é baguete. só na calha. No peito do mano é só ofender. a sai de ti, pequende. Canto muito, você é Só falta fama e my money. Teus eyes no bar só me fake. We barro na porta da party